Cinco minutos depois, apagam-se os derradeiros esplendores diurnos, e os astros da noite derramam sobre a terra a claridade dos seus aios de estanho. Não obstante o albôo das nebulosidades e o cintilar das grandes constelações do firmamento... Quem será? Alô? Cocadinha! Cocadinha de sal! Estás aonde? É na... Tu estás namorada do Sol, em Patos, terra de Zé Cavalcante, terra de Hernani Sáter, terra de Edivaldo Mota. Eu tô adivinhando? porque eu tô adivinhando? Não, deixa de brincadeira. É nada. Quer dizer que o Ministério Público Federal... Tá investigando os plantos os... os... É o quê, rapaz? Não deixe de brincadeira. Os pregões presenciais da gestão de Chica Mota, O Ministério Público tá investigando, é? E qual é o... Hã? Qual é o babado? Tem muito babado, é? Não, 4,5 milhões, tá nesse babado aí? Ah, ainda tão investigando, né? Não quer dizer que tem irregularidade não, mas o Ministério Público tá investigando, né? Tem lá indícios, né? Mas rapaz, eu não acredito, A grande chica -mota. Mas eu não torcer, né, pra que dê tudo certo, pra que não tenha irregularidade nenhuma, né? É, nada. Agora eu vou lhe dar uma notícia boa, e eu quero que você confirme aí, já que você está em Patos. Eu soube que eles estão comprando, aliás, eu soube que eles já compraram a fazenda Tapuio em Serraria, ao senador Raimundo Lira. Eu conheço a propriedade, dá lá uns 500 e tantos hectares de terra. Parece Dallas, viu, meu amigo? Confirme essa informação aí para mim. Valeu, com certeza. E eu aqui vou lá no Ministério Público, saber se tem fundamento, combinado. Então na próxima você me dá uma informação e eu lhe dou outra. Meu nome é Tchau Cocadinha, é sempre uma alegria quando você liga, viu? Valeu! Hum, Chica Mota tá se complicando. Fazer o quê, né? Isso é briga de cachorro grande, meu amigo. Bye.